Muito bom dia ou boa tarde, dependendo de onde eh, vocês estiverem. Eh, Bem-vindos a esse webinar sobre pescas, sustentabilidade e jornalismo. Os três temas, eh, cada um deles importantes por si só, pescas importante, sustentabilidade importante, jornalismo importante, e os três juntos é o que queremos discutir hoje neste webinar. Eh, esse webinar é, pro, é promovido pela Earth Journalism Network, uma, um projeto uh, que já tem 15 anos, ou 16, mais, acho que 17 anos, se não me engano. Uh, nasceu inicialmente como um projeto para a melhoria do jornalismo ambiental nos países em desenvolvimento e hoje em dia se, depois acabou por se transformar numa autêntica, numa verdadeira rede uh, global de jornalistas ambientais. Uh, nesse momento, o Earth Journalism Network tem 12 mil jornalistas em 180 países, é, é, vale a pena é, juntar-se a essa rede, é, é absolutamente gratuita, basta ir ao site que é earthjournalism.net, é, e, e, e nesse site vocês vão ver que, que há muitas oportunidades, muitos recursos, oportunidades de formação, cursos, bolsas para reportagens, é, portanto, vale a pena é, inscrever se na, na, na, na rede. Bom, hoje nós vamos falar, portanto, de pescas, né? É, as pescas são um dos temas centrais, né, da sustentabilidade da nossa relação com, com os oceanos. É, e também um, um dos temas centrais é, da sustentabilidade dos oceanos. Eu tive recordar aqui os, os, os números mais recentes da, da, das pescas a nível mundial e as estatísticas da FAO da, da Food and Agriculture Organization da, das Nações Unidas, apontam que em, 1900, em 2018 foram pescados 96 mil ton, uh, milhões de toneladas uh, de, um, de peixes, né, de, de animais uh, marinhos, portanto, no, 96 milhões de toneladas de capturas no mar, uh, esses números grandes sempre, para nós jornalistas, às vezes são bons, né? nós colocamos 96 milhões de toneladas, mas às vezes ninguém sabe direito o que, que é isso, né? O que que é, Um milhão de toneladas, ninguém sabe. Né? Mas fazendo aqui um cálculo, só para termos uma ideia da, da dimensão disso, são 3 toneladas por segundo, né? Cada um de nós, quando vai ao supermercado, ou quando vai à praça, ou né? que vai ao mercado e traz o seu saquinho de peixe, assim, com um quilo de peixe, imagine isso multiplicado por 3 mil a cada segundo. Portanto, a cada segundo que nós estamos aqui a conversar, são descarregados nos portos mil toneladas de peixes. Aí se somam mais outras 3 toneladas de aquacultura, né, produzidas em, em, em aquacultura. Portanto, a sustentabilidade dos oceanos é um tema que está eh, no topo da, da agenda e agora mais do que nunca em que eh, estamos a iniciar a década dos oceanos, a década das Nações Unidas para a ciência dos oceanos. Um, Possivelmente esse ano vamos ter a conferência da ONU sobre. Uma conferência da ONU sobre oceanos que era para ter, lugar, ter tido lugar em junho em Lisboa e foi adiada devido ao coronavírus e que possivelmente ainda vai ser esse ano, não, não, não há certeza. É, gostaria de lembrar que uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é. É, para 2020, é, um, ou melhor, um dos objetivos, que é o objetivo ligado aos oceanos, que é o objetivo 14, e uma das metas desse, desse, desse objetivo é, é, tinha um prazo que já terminou. Esse prazo era 2020, deveria ser a pesca, é, é um pronto, tem um enunciado muito grande esse, esse essa meta, mas na prática o que diz é que a pesca deveria ser sustentável. Né? Tínhamos que ter tomado todas as medidas para que até 2020 houvesse garantia de que a pesca fosse sustentável. Obviamente, isso não foi atingido, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o objetivo aqui dessa conversa é estimular e inspirar nós todos, jornalistas e também não jornalistas, a pensar sobre o assunto, e aos jornalistas a produzir histórias, a produzir histórias diferentes, histórias inovadoras, histórias que exploram ângulos que, que não estão a ser cobertos, coisa, enfim, e fazer o nosso papel de jornalista e de jornalista é, é, com iniciativa, que vai atrás de histórias que não estão a ser, não estão a ser contadas. Para isso, nós temos aqui um, um painel de, de luxo, né, nós temos a Paulina Chamorro, que é jornalista chilena, mas radicada há muito tempo no, no Brasil, acho que mais brasileira do que chilena, é, que é colaboradora da National Geographic, é, é autora de um, de, um, de um podcast muito interessante que chama voz do Planeta e é cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Depois temos a Elsa Pátria, que é moçambicana, mas que está a falar a partir da Namíbia. A Elsa é, é, é presidente da Stop Illegal Fishing, que é uma, uma organização é, com já uma década e meia, se não me engano, de, de, de trabalhos é, cooperativos e junto com com, com também com os stakeholders é, locais em África para combater a, a, a pesca ilegal em África. E temos o Gonçalo Carvalho, que está a falar a partir de Portugal, que é, que é, é coordenador executivo da Siena, que é uma, uma ONG dedicada à conservação dos dos, é, dos oceanos, também é membro da Seas at Risk, uma, uma ONG internacional bastante conhecida nessa área, e que é um profundo conhecedor da, da realidade das pescas em Portugal e na Europa. Então, vamos ter aqui três pontos de vista, Brasil, África, Portugal, Europa. Brasil, América Latina, Portugal, União Europeia, Moçambique, África. Obrigado, então, aos, aos, aos palestrantes que aceitaram esse, esse, esse desafio. Nós vamos ter 15 minutos para cada um fazer uma, uma apresentação e depois vamos fazer aqui um, um, um, um, ocupar o resto do tempo com perguntas eh, que vocês queiram colocar. Para colocar as perguntas, eh, utilizem esse, essa função do, do, do Zoom, que é o é, perguntas e respostas, o, quem tem o, o, o, o Zoom em inglês é o question and answers, utilizem esse, essa área para colocar as perguntas e no final eu vou selecionar as perguntas e reencaminhar aqui aos aos palestrantes. O, o o chat vai estar do, do Zoom, vai estar aberto, mas é mais para vocês comentarem coisas entre entre vocês. Nós não vamos estar a monitorar o o chat, portanto, qualquer quaisquer perguntas através do, do questions, eu do botão do Q&A. É, bom, eu pedi para cada um dos palestrantes que, fiz, pronto, falasse um pouco sobre sobre o seu trabalho, sobre a realidade que das pescas na sua área, digamos, e que também pensasse um pouco o que é que os jornalistas podem fazer para melhorar a cobertura do, do, do tema das pescas. Então eu vou passar primeiro aqui a, a Elsa, uh, que vai nos falar um pouquinho sobre uh, a pesca ilegal em África. Elsa. Muito boa tarde, muito obrigada, uh, Ricardo, por esta oportunidade. Como Ricardo já disse, eu sou Elsa Pátria Nhambe, presidente do CIF. Stop Legal fishing é mais conhecida como a CIF não é? Esta foi formada, como o Ricardo já disse, há cerca de uma década e meia, especificamente para ajudar na facilitação de, da reunião ministerial uh, da uh, desenvolver era para desenvolver uma declaração de compromisso na época uh, sobre a pesca ilegal, e que mais mais tarde foi assinada aqui em Namíbia. E nessa altura... Uh, o Stop Ilegal Fishing, o CIF, era um projeto financiado uh, pelo governo uh, inglês e desde então, em 2008, tem trabalhado de forma intensa, a CIF uh, na, e, e tem trabalhado também na dianteira, na luta contra a pesca ilegal, especificamente na região da SADEC e mais recentemente na África uh, Ocidental. E ainda desde 2008, ela passou a ser um grupo de trabalho Uh, da NEPAD e da União Africana e hoje é uma organização sem fins lucrativos, sempre com o propósito primário de fortalecer a cooperação, como o Ricardo falou também, e coordenar, coordenação entre os governos e os parceiros e com o objetivo único uh, de parar a pesca ilegal. Um, hoje eu vou falar aqui da, do, porquê é, importante, uh, do que, porquê é importante abordar a pesca uh, ilegal. Por que o peixe ou a pesca é importante? O recurso pesqueiro é um bem valioso em quase todos os países africanos, seja ele produtor ou consumidor. A pesca é um alimento e, e, e garante uh, uh, a segurança alimentar, sendo muitas vezes uh, a única proteína animal para muitas comunidades. Uh, em média, cada pessoa consome cerca de um quilo, uh, nove quilos, uh, dizia. Uh, do pescado que contribui com uma média de cerca de 36% da proteína animal e, de, e só por curiosidade uh, de acordo com, uma, com a estatística de 2017 ou 2018 senhora, não, não estou em erro mostrou que a Europa consome 24.4 kg per capita e a Ásia também, mas para a Ásia esta foi uma estatística de 2016, significa que a Europa e a Ásia consomem mais peixe que a própria África. Uh, a pesca uh, garante emprego e também contribui com cerca de 24 milhões de dólares americanos, que são equivalentes a cerca de 1,26% uh, por, uh, por do GDP uh, de todo o continente. E, por um exemplo, em 2019, o GDP da África era cerca de 2,6 trilhões de dólares, não é? Então, pode-se ver quanto. Uh, mais ou menos quanto é que a pesca contribui uh, para uh, o GDP. Uh, a pesca é uma atividade versátil, não é só praticada para o comércio, mas também como atividade uh, recreativa e turística. E os benefícios uh, da conservação e da biodiversidade, há aqui uma necessidade de, de conservá-los uh, não só os ecossistemas marinhos, como também a sua biodiversidade, de forma a garantir uma pesca sustentável, de forma a assegurar alimento para gerações uh, futuras. Como se pode ver, é claramente notório, se olharmos a fotografia, que há, um, que há um aumento da pressão sobre a pesca na procura de peixe e outros recursos pesqueiros, muitas vezes devido à exploração excessiva. O aumento da pressão na pesca também é uma consequência de defeitos como as mudanças climáticas, devido ao aumento da temperatura acidez os oceanos, toda a rede alimentar marinha alterou, consequentemente a pesca também foi afetada. O crescimento populacional, sabe-se que a África aumentará, desculpa, aumentará a sua população uh, de cerca de 1 bilhão em 2015 para mais de 4 bilhões de pessoas até o final uh, deste século. Não é? E isto também contribui. E sem falar do crescimento econômico e da população asiática, a Ásia é o grande consumidor uh, dos recursos uh, marinhos e, e, e este crescimento econômico e da população também aumenta a demanda dos recursos pesqueiros e sobre a pesca, o esforço de pesca em si. Ok. Uh, a pesca ilegal. Oh, sorry. oh desculpa. Desculpa, saltou uns slides aqui. Uh, a pesca ilegal, problemas da pesca é ilegal, não declarada, não reportada, não reportada. O que é isto então de pesca ilegal? Podemos encontrar uma definição vasta, é sempre é importante lembrar que a definição da pesca uh, IEU é uma, envolve vários aspectos, envolve a própria pesca ilegal propriamente dita, a não reportada e a não declarada, Eu vou, uh, e, essa, e essa definição ampla pode ser encontrada Uh, no, no website da FAO. Então, eu sou, vou fazer aqui uma, um resumo daquilo que é definido como pesca uh, ilegal, não declarada e não regulamentada. É uma atividade realizada uh, por embarcações comerciais ou artesanais, não é? com ou sem nacionalidade, por coletores, e que não é reportada e que não é reportada às autoridades nacionais competentes ou então às organizações eh, regionais de gestão de pesca, violando dessa forma uh, uh, as leis e os regulamentos que são aplicáveis à pesca, à pescaria, à atividade de pesca. Então, quais são esses problemas eh, da pesca ilegal? A pesca ilegal arrasta consigo vários problemas. Não é? mas um dos, um dos maiores problemas são as práticas destrutivas. Uh, o uso de materiais de pesca não apropriados, por exemplo, as redes não permitidas, malhagens incorretas, o uso de explosivos, esses são, são apenas exemplos de algumas práticas uh, destrutivas. E, uh, e é também, está também associada muitas vezes com uh, a situação dos direitos humanos, o tráfico humano, e às vezes encontra, uh, é observado até o tráfico de drogas, e não só até tráfico de animais e armas. E isso é possível uh, observar. Quanto à identidade da, da embarcação, que também é um dos problemas uh, da pesca ilegal, note que, uh, que as embarcações de pesca, uh, por muito tempo elas não foram, não estão, não, não, não, não estão sujeitas ao mesmo nível de tratamentos eh, sobre leis e regulamentos Uh, com as outras embarcações, em relação ao número uh, IMO da, uh, das embarcações. Este número é o único número que identifica a embarcação, é o, como se fosse o ID, o, o bilhete de identidade uh, da embarcação. E com este número... E este número foi introduzido uh, para melhorar a segurança marítima e também para reduzir uh, a, fraude, uh, a fraude marítima. Uh, e temos também outro problema, que é a pesca dirigida ao tubarão. Com um único objetivo, que é retirar as barbatanas do, próprio, do pobre animal. E o que acontece com o resto da carcaça? A carcaça é simplesmente jogada fora, não é? E esta atividade é largamente eh, realizada pelas embarcações notórias eh, asiáticas. Aqui eu trago alguns exemplos uh, de casos de pesca ilegal, não é? Uh, temos uh, estas quatro diferentes embarcações, que tenham, eram situações diferentes, e dizer talvez que. O CIF uh, tem como foco o comprimento no setor industrial. Não é? E estas quatro embarcações mostram aqui algumas atividades, algumas uh, umas situações que têm impactos na pes nas pescas africanas. O, o PRIME. O Prímia é uma embarcação que pescava ilegalmente na região sudoeste do Oceano Índico, mas foi impedida de pescar devido a trabalhos conjuntos realizados por diferentes uh, países. O Naham 4. Este navio mostrou-nos que um único nome pode ser usado para várias embarcações de pesca. Isso para quê? Para poder enganar os oficiais de fiscalização e reduzir os custos. Temos também o caso das embarcações gêmeas, os gregos, que estes operavam ilegalmente na Somália, mas o proprietário já tinha sido pago para destruir ou desmantelar as embarcações na Europa, mas mais tarde foi vista a pescar na Somália. E finalmente tenho aqui o STS-50, este é um caso, é uma história onde o mundo trabalhou em conjunto para tirar este este barco, uh, este navio da de praticar a pesca ilegal uh, no, da, nos oceanos, não é? Uh, mas estes exemplos mais aprofundados e outros exemplos podem ser encontrados também no website do Stop Ilegal Fishing. O que, é que isto nos diz sobre a pesca ilegal? Em todas as no em nossas investigações, eh, ou seja, investigações realizadas pela cifra ou que a cifra tenha feito parte, notamos que cerca de, de 13% da pesca ilegal é uma pesca oportunística, é uma pesca oportunista, e 80% é deliberada ou, ou prepositada, e alguma parte desta pesca, a outra parte é uma pesca completamente horrenda, não é? Pois envolve os casos terríveis como o tráfico humano, drogas, e armas, enfim crimes orquestrados. Este também é, é, é, são, é outro aspecto interessante que temos verificado. E verificamos que estes crimes aqui de fraude na identificação da embarcação, falsificação dos documentos, corrupção, uh, enfim, e tem... Uh, uh, Permitem ou têm permitido a ocorrência da pesca ilegal, e tudo isto acontece para permitir o acesso ilegal à, pesca, ilegal à pescaria, aos subsídios, aos mercados e cotas, por um lado, e também para evitar as sanções, suspensões, impostos e outros custos de forma ilegal. Resultando assim. É? numa perda estimada de cerca de 2,5 bilhões de dólares americanos, muitas vezes que é equivalente a 10% daquilo que é o do valor anual da própria pescaria. Um, os fatos, temos aqui alguns motivadores uh, da pesca uh, ilegal ou seja, fatores que motivam a prática da pesca ilegal. Eu pus aqui, dividido em, em, em, em diferentes eh, níveis, pus primeiro nível eh, nacional. Esta foto aqui mostra-nos a embarcação grego que estava destacada num cais privado em Mombasa, Quênia, e que não tinha supervisão ou fiscalização absolutamente nenhuma. Então, para dizer que não há incentivos que, que, que os desencorajem de realizar ou de praticar o delito, a fraca administração, a fraca governação e autoridade, não é? Então, sem falar aqui dos incentivos econômicos, que é a corrupção. E isso tudo permite fortalecer aquela ideia que nós temos de que, olha, se eu posso fazer sem ser visto, né? Eu, então eu faço. Então vale a pena pescar ilegalmente porque é uma atividade de pouco risco e se ganha muito. Por isso, aquilo que eu pago não é, uh, aquilo que eu pago não vai nem compensar nem é cerca de 1% daquilo que eu que eu vou ganhar. Então, o que que os jornalistas podem fazer para ajudar? Ou podem destacar as pernas nacionais uh, para pesca ilegal, reportar as práticas ilegais e as práticas corruptas, uh, reportar também as instituições por, uh, corruptas. Estas, essas muitas vezes terão impacto naquelas que lidam com as zonas oceânicas, como por exemplo as autoridades marítimas, que são responsáveis pela sinalização e segurança do próprio mar, as autoridades portuárias, que são fundamentais para a entrada das embarcações num porto. Uh, temos também fatores regionais. O cumprimento voluntário na região é muito limitado. Existe apetite, aquele apetite, aquela sede para a exploração da economia azul, não é? A fragmentação da integração regional, a fraca coordenação, a fraca colaboração que existe entre as regiões, isso também é um fator. A pirataria, a segurança marítima, e muitas vezes já acabam se escondendo essas embarcações Uh, por detrás destas atividades. O que é que o jornalista pode uh, fazer para ajudar? Deve destacar uh, em cumprimento nos seus artigo, artigos, que produz, nos artigos que produzem. É, é importante sempre fornecer os nomes das embarcações com o número do IMO, uh, se possível, se tiver um, não é? As, as empresas e os agentes eh, que estão diretamente ligados àquela embarcação, eh, isso pode eh, ajudar a fazer o cruzamento uh, da informação, a verificação entre países e regiões, Uh, não é? as mesmas embarcações sempre acabam aparecendo em, em lugares diferentes. O que quero dizer é que muitas vezes uh, os praticantes da pesca ilegal praticam e depois talvez param por algum tempo e fica-se sem informação do que é que está a acontecer, né? ou comportam-se bem uh, por algum tempo só para despistar, uh, uh, para despistar. E é sempre importante conservarmos aquela informação de modo que que um dia possamos usá-la, porque eles sempre vão fazer. É quem faz, fará sempre. não é? E, finalmente, tenho aqui os uh, fatores uh, globais: o deslocamento das frotas uh, de pesca, uh, temos o acesso uh, uh, do mercado, a rastreabilidade e a certificação também. Posso acrescentar aqui o sigilo em torno dos acordos de acesso. Os acordos muitas vezes não são partilhados entre países e muitas vezes, ou algumas vezes, nota-se que por exemplo no alto mar os agentes de fiscalização veem uma embarcação que está na fronteira a pescar por exemplo entre duas fronteiras ou acaba entrando para o outro país mas não podem fazer nada porque eles não sabem não tem, ou não, o país não partilhou informação se esta embarcação tem uma licença de pesca que o permite fazer essa atividade não é Então, estes acordos uh, devem ser uh, publicados, devem ser partilhados. Então, isso para dizer, uh, no final, que a partilha da informação é muito importante para combater a pesca ilegal. Aqui os jornalistas podem uh, fazer uh, é o seguinte, vejamos um panorama geral, uh, por exemplo, o crescimento da frota chinesa e uh, o comportamento dessas embarcações. Essas embarcações, as, as embarcações asiáticas, uh, muitas vezes, uh, pescam tudo, uh, pescam tudo e nada, né? como se o amanhã não existisse. Uh, praticam aquilo que nós chamamos de pesca destrutiva, não é? Então, é importante que também uh, insistir na transparência, na transparência, o maior, a maioria dos esforço de transparência, quero dizer, concentra-se a nível nacional, mas os grandes negócios entre as nações são muitas vezes os aspectos mais secretos da pesca e é importante que hajam vozes altas afora. fora. Esta foto mostra que embarcações iranianas na Somália, imagine a quantidade de embarcações, todos esses pontinhos vermelhos aqui é, indicam uma embarcação, a quantidade de embarcações que estão a pescar na região da Somália. E isto foi detectado por uma, uma série de rastreamento, uh, rastreamento, dizia, uh, remoto, que foi realizado por diferentes organizações uh, em conjunto ou de forma separada, uh, como, por exemplo, a Global Fish, uh, Fishing Watch, o uh, Ocean Mind, uh, o SIF, uh, o TMT, o WWF, uh, o Oceana uh, também. Então, está a acontecer e aproveitam estas situações em que a fiscalização, a corrupção, a fraca governamentação, para poderem acessar os recursos ilegalmente, de forma, vou dizer, livre. Tenho aqui também os, o... o o tópico do transporte na região ocidental do Oceano Índico. Uh, este é um assunto muito, uh, quase que problemático, não é? Uh, mas será um dos temas que vai ser apresentado agora na reunião da, da FAO. A uh, dizer que o transporte Trata-se de um movimento de pescado das embarcações de pesca para outras embarcações que funcionam como transportadores de cargos com refrigeradores. Okay? Tem havido muita cobertura, muita fala dizendo que o transbordo é um problema, é ruim uh, e que facilita a pesca ilegal, uh, o tráfico humano, o abuso, uh, mas de acordo com aquilo que foram, foram os nossos estudos da, os estudos da CIF, nós percebemos, pelo menos na região uh, uh, uh, do Oceano Índico, Uh, indicam que não é realmente o caso, pois uh, os regulamentos atuais mostram que o um, um transbordo é muito me, me, melhor monitorado uh, uh, que a descarga uh, no porto. Uh, por exemplo, se olharmos para uh, uh, uh, uh, o transbordo uh, realizado uh, no mar, no alto mar, é de 13% e a monitorização é de 100%. Uh, isto por O que é que está a acontecer? Os países de bandeira registram uh, com a IOTC as embarcações de, gar de cargo com os refrigeradores, os chamados ship, e coloca-se um observador do, da IOTC, um observador uh, regional, a bordo por vários meses, ele acaba vivendo praticamente daquela embarcação até durante o período de pesca, né? E... Ele faz o seu trabalho de observador, tirar as medições do, do capturado, a medida dos peixes, todo aquele trabalho do observador, mas também ele participa, ele, pode, ele observa todas, todos os, trans, os transportes que são, que são realizados e também faz a fiscalização de todas as atividades das redes de pesca, estas coisas, estas coisas todas. Obrigado. É. Assim, e, e também talvez dizer é, que em Porto, é, em Porto, vocês podem ver aqui o do trans, transbordo é cerca de 58%, mas não se sabe exatamente quanto é que é monitorado. Por quê? Porque só há uma obrigatoriedade de se fazer uma, uma monitoria de cerca de 5% para cumprir com aquilo que é estipulado no, com, com a IOTC. Então, não se sabe o quanto é que a, a captura é... é Uh, monitorada e, e aquela que fica, aquela que é descarregada, não é? Aquela é descarregada uh, também esta, uh, esta pelo menos tem alguma uh, monitoria. Quais seriam as soluções uh, em curso? Tem já existem algumas soluções uh, em cursos para pesca que ajudam? na luta contra a pesca ilegal, que são processos uh, uh, e acordos internacionais uh, e um dos uh, acordos mais recentes e mais, um dos mais importantes, posso eu assim dizer, que é, o, que é o Acordo das Medidas de Estado de Porto, que esta entrou em vigor a partir de 2016. E é importante sempre concentrar-se também no positivo e no fato de que a pesca ilegal pode ser uh, parada se usarmos as leis e os regulamentos de forma uh, de forma correta, uh, se houver uh, também algum esforço da parte dos uh, dos praticantes. Né? E É importante também referir que todo o pescado eh, deve ser descarregado, não tem e não tem custo nenhum. O, o desembarque é um aspecto crítico de, para a verificação e aplicações dos regulamentos e leis. Talvez dizer, não é tão emocionante assim como aprender eh, em alto mar, né? Aprender eh, em porto, em terra. Não é? talvez os fiscais digam isso o melhor, né? Mas uh, o trabalho rotineiro do, do, do, dos fiscais uh, no Porto é um dos meios mais eficazes para uh, a pesca, para parar a pesca é ilegal. Elsa, eu detesto ter que dizer isso, mas tem um minuto. Um minuto, Ok. Obrigada. Uh, aqui tem uh, é importante, eu vou só dizer, é importante aqui contar a história porque, para se, se saber a verdade porque estas mudanças são, são vitais. Aqui vou, vou enfatizar, uh, a demonstrar os benefícios das, pes das pescas das metas do de desenvolvimento sustentável, por exemplo o, o SDG 1, não é? Que é acabar com a pobreza, o SDG 2, que é acabar com a fome atingir a Segurança alimentar e melhorar a, a, a nutrição. Estes são uh, são aspectos que, que, na quais a, a pesca. Uh, participa. Em relação à agenda 2026, que é da União Africana, que tem na aspiração, como assim é chamado, na aspiração 1, que diz uma África, uma África próspera num crescimento e desenvolvimento sustentável. E a meta 1 deste, desta aspiração é aumentar e elevar a qualidade do nível de vida e bem-estar do cidadão africano. E mais um segundinho só, é importante referir que a pesca não pode ser tratada de forma isolada. Lembre-se que ela está ligada ou envolve outros aspectos de direitos humanos, como já falei acima, condições de trabalho, tráfico humano, horários, enfim. E é tudo. Obrigada, obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado, Elsa. Uh, muito, muito interessante, muitas, muitas uh, ideias. Eu passo diretamente então a palavra ao Gonçalo. Gonçalo, the floor is yours. Olá, muito boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir bem. Sim. Então muito obrigado, agradeço imenso o convite como foi feito pela Ricardo e pela Earth Journalism Network. Que é, é uma honra estar aqui, uh, principalmente num painel tão tão bonito uh, de tantas formas diferentes de, de ver e de falar em português. É, é sempre é muito bom. Estou mesmo satisfeito. Uh, Uh, pelo convite e espero que consiga contribuir com, com uma visão interessante. Um, portanto, como o Ricardo disse, eu sou da Siena, que é uma organização de conservação marinha portuguesa, que trabalha muito em Portugal, mas também na União Europeia, até porque uh, no que toca a pescas e conservação marinha, Portugal necessariamente está integrado no contexto da União Europeia. Uh, aviso já que a minha apresentação tem muitos slides e muita informação, mas eu vou correr alguns uh, muito rapidamente, porque depois também disponibilizarei a, a apresentação para todos. Um, e, portanto, aquilo que eu tenho preparado para hoje é isto. Então, fazer um enquadramento. Portanto, eu vou falar especificamente de uma dimensão de pescas e conservação marinha que, que a Siena tem seguido já há muitos anos foi primeiro a reforma e depois a implementação da política comum de pescas, portanto todos os Estados da União Europeia estão sujeitos a uma política comum uh, que define a forma como devem pescar. Um, eu vou fazer então um enquadramento sobre isso, uh, vou fazer um ponto de situação uh, e depois vou, vou falar do ano em que já estamos e como é que vemos as coisas no futuro e finalmente algumas considerações sobre a sobre este, esta ligação entre jornalismo e conservação marinha. Pronto, para dizer-vos que assim, obviamente, em muito mais áreas, consultem as nossas redes sociais e o nosso site para, para saberem mais. Um, portanto, portanto, como eu vos disse, a Política Comum de Pescas foi revista em 2014, ela é, supostamente é revista 10 em 10 anos, agora já vamos adiar um bocadinho, por vários motivos, mas, mas pronto, na revisão que aconteceu em 2014, Uh, as ONGs estiveram muito envolvidas e saudaram o resultado, uh, porque, porque no texto final ficou consagrado um fim para a pesca excessiva, para, para a sobrepesca, que seria até 2020, como o Ricardo há pouco disse, isto alinhado com, uh, com os acordos no âmbito das Nações Unidas, dos estoques dos de pesca. Uh, depois havia também outras referências claras a. Uh, Uh, enunciado mais conser de conservação, nomeadamente a abordagem ecossistémica e precaucionária às pescas, novamente também coisas que não foi a União Europeia que inventou vem muito das Nações Unidas da FAO e não só e depois também uma perspectiva a longo prazo uma gestão que nos parecia positiva que fosse feita não ano a ano no impulso mas com uma comunização estratégica e uma, e uma, uma estabilidade maior um, tenho aqui algum Alguns textos que citei da política comum de pesca, não vou perder tempo neles, poderão vê-los depois, mas basicamente é isso, era é atingir o rendimento máximo sustentável até 2020 com a Estradar, que era é uma meta muito objetiva e muito positiva. Uh, porquê? Porque realmente o rendimento máximo sustentável tem vários benefícios, não apenas ambientais, não apenas em termos de, de quantidade de peixe que se pode pescar, mas também sociais e económicos, e, e aqui está uma referência que depois vocês poderão ver para alguns desses benefícios uh, e não são só as ONGs que entendem que o rendimento máximo sustentável ou pescar no geral a níveis sustentáveis é benéfico também a nível económico e social. Uh, eu cito aqui um relatório do Banco Mundial uh, onde onde essa ligação é diretamente feita em termos de quantidade de pescado mas também lucros uh, e, e os preços do pescado. Uh, portanto, pescar sustentavelmente tem vários benefícios, isso é evidente e a União Europeia queria e quer uh, cumprir essa meta. Ora, onde é que estamos? Portanto, isto foi 2014, como eu vos disse, estamos em 2021, já passaram uns quantos anos e, e assim para tentar fazer também uma fotografia rápida, um, aquilo que está a acontecer, que podem ver neste gráfico, é que estamos a progredir, portanto o objetivo aqui é ter tudo azul, portanto todos os estoques que são pescados pela União Europeia uh, uh, uh, a serem a níveis sustentáveis e portanto aqui o azul, já devíamos estar numa, numa barra 100% azul, quer dizer que ainda estamos em 2018, porque são dados oficiais da União Europeia, uh, mas o que podem ver é que há um, um, um decréscimo muito lento dos stocks a vermelho, que são os que não estão a pes ser pescados a nível sustentável, e portanto estamos a caminhar, mas estamos a caminhar muito lentamente para esse objetivo. Legal também, relembro. Um, e, portanto, aqui em dados uh, de, uma, de, uma, de uma ONG com quem nós trabalhamos, a Peer Charitable Trust, uh, já, são, já temos mais dois anos de dados uh, e aquilo que mostra até que houve um ligeiro retrocesso entre 2019 e 2020 em relação aos stocks que estavam a ser pescados excessivamente. É importante dizer aqui que em termos de tonelagem, quantidade de peixe capturada acima uh, dos parceiros científicos, temos vindo nitidamente a decrescer, o que acontece é que em termos de número de estoques é que temos vindo a descer muito devagar e, e isso é importante porque os stocks também têm a sua dinâmica naturalmente e se nós pescarmos muito de um e pouco do outro também vamos causar destabilizações no meio marinho que não, que não sabemos que efeitos vão ter, mas provavelmente não vão ser bons. E portanto basicamente é isto, estamos a andar, mas muito devagar. Uh... Porquê? E aqui é, eu, eu acho que é muito interessante também começarmos a fazer aqui ligações com o jornalismo e com, e com a com a informação e com o acesso à informação. Portanto, o, o processo de definição do que é que se pesca na União Europeia, portanto os tachos chamados tachos de totais admissíveis de captura e depois são divididos entre cotas nos vários vários Estados-membros, é, é bastante linear. Portanto, há um organismo científico que faz recomendações baseado na melhor ciência existente depois a Comissão Europeia lança uma proposta do que é que acha que devem ser as oportunidades de pesca para o ano seguinte, infelizmente nem sempre são totalmente alinhadas com a ciência, têm vindo a melhorar, têm vindo a ser cada vez mais próximos da ciência. E depois o Conselho, que são os ministros das pescas de todos os países da União Europeia, tem competência exclusiva de decidir o que é que se pesca no ano seguinte. E, e há também aqui que notar, e neste contexto atualmente é muito importante salientar, que há vários destes, destes, destes, destes estoques que são definidos, não apenas na União Europeia, mas com outros países. E, particularmente desde que se deu o Brexit, uh, que foi formalizado este ano, estamos a falar de uma esmagadora maioria dos, de, daquilo que a frota da União Europeia, União Europeia pesca, não é, ou melhor, é partilhado com um país terceiro, neste caso, muitas delas com o Reino Unido, que infelizmente, na minha opinião, saiu da União Europeia. O que acontece é que este processo, sobretudo quando chega ao Conselho dos Ministros, é muito pouco transparente. E, portanto, é muito difícil perceber o que é que está a acontecer, tanto quanto eu consigo entender, também para os jornalistas não é muito fácil ter acesso às discussões mais importantes, têm só acesso até um certo nível de, de confidencialidade, e como tal é muito difícil dizer quem é que se portou mal, quem é que quis buscar acima da ciência, quem é que até se bateu pela, pela, pela, pela sustentabilidade. E aquilo que é dado a entender pelos resultados, que é aquilo que nós conseguimos ver claramente, é que os objetivos a curto prazo, portanto, pescar um bocadinho mais, uma tonelada mais para fazer uns, uns eurozinhos mais para amanhã, é isso que tende a prevalecer e aqui mais duas referências, portanto, por um lado, uma organização chamada Transparency International, que tem também delegações em vários países de, de língua portuguesa, em Portugal é transparência e a Integridade, uh, fez um relatório há uns anos onde tentou identificar os problemas de transparência e os impactos no processo de decisão, uh, e as conclusões deles foram muito alinhadas com estas que eu acabei de vos dizer, uh, é muito negativa para todo o processo, mas mais do que isso, o provedor de justiça da União Europeia, há de cerca de dois anos, Uh, considerou que, de facto, os documentos e as discussões que aconteciam no Conselho deveriam obrigatoriamente ser tornadas públicas. Uhum. Uh, uh, e esta decisão ainda não foi acatada pelo Conselho. Estamos, estamos já há mais de dois anos a tentar que as coisas melhorem, tem melhorado, mas muito pouco, e por vontade da Comissão Europeia, não propriamente dos países. Uh, de qualquer forma, entre 2014 uh, e 2021, como, como sabemos, já passaram muitos anos e, e, particularmente nos dois últimos, no último ano e meio, o que é que não mudou, não é? Com, principalmente com o Covid, uh, de facto, estamos numa realidade um pouco diferente de 2014. E, e para as ONGs, uh, há várias coisas que começam a. a a ditar que há uma, uma necessidade de referirmos novamente a, que, a maneira como pescamos e o que é que é pescar sustentavelmente. Só faço aqui mais uma referência a um relatório de uma outra ONG chamada New Economic Foundation, onde de facto identificam vários pontos desta, destes problemas de definição de TAC como se fosse uma mercadoria uh, e, e em que uh, as visam a curto prazo, o economicista a curto prazo e de manter um pouco aquilo que é a realidade que vem já do século passado, está a ser muito prejudicial e está a impedir a própria atividade da pesca de se reconverter para um, para um novo século e para um novo, uma nova realidade global. Um, depois, como eu disse, vão não tenho tempo para ver estas coisas, eu vou também fornecer as ligações para, para estes vários relatórios, estes vários documentos. Mas basicamente as conclusões são essas, é que uh, pescando sustentavelmente baixaríamos os custos de capturar cada peixe, Uh, iríamos ter stocks mais abundantes, portanto, ano após ano, iria ser possível pescar mais de forma sustentável. E também há aqui uma coisa muito importante, que era, como os disse, as ONGs estão também cada vez mais conscientes que uh, pescar sustentavelmente é o que permite uh, aos stocks estarem saudáveis. Stocks saudáveis traduzem-se em ecossistemas marinhos saudáveis, e isso nós sabemos, Uh, por, vários, por vários relatórios uh, que têm saído ultimamente, nomeadamente o painel das Nações Unidas para as alterações climáticas, que oceanos saudáveis são talvez a melhor arma que nós temos para lidar com, as, com a crise climática, com as alterações climáticas. Uh, e, portanto, aquilo que nós ditamos cada vez mais é, sim senhor, uh, continuar a gerir a pesca, porque é uma coisa direta, fácil de gerir, entre aspas, é, é um processo muito direto e, e a ciência que sustenta isto, é toda muito conhecida, há quase mais de 100 anos que já se faz isto. Não é como outras áreas em que estamos a aprender ainda, por exemplo, os plásticos. Estamos ainda a tentar perceber quais são os impactos dos plásticos nos oceanos. A pesca não, é uma coisa que nós sabemos muito bem gerir. O que é muito importante para nós é então respeitar a ciência e tornar o processo mais transparente, porque achamos, estamos convictos que isso vai uh, traduzir-se em, em, em resultados mais positivos. Uh, é importante ouvir os cidadãos e as outras partes interessantes, é importante respeitar a lei, seguir a ciência, como eu disse, tentar rentabilizar do ponto de vista económico. Muitas vezes na pesca parece que a única maneira que, que os gestores e os pescadores vêm de gerar mais dinheiro é pescar mais. Ora, há muitos exemplos práticos que nos mostram que não é assim, há, é possível valorizar o pescado, uh, independentemente da quantidade que se pesca, mas sim pela sua qualidade, pela sua frescura. Uh, mas também, cada vez mais, então, como eu disse, encarar a pesca como algo que nós temos de muito concreto para contribuir para os sermos saudáveis e, então, para nos ajudar na luta contra as alterações climáticas. E pronto, só aqui mais alguns slides sobre esta constatação, de facto que estamos perante crises ambientais muito, muito, muito preocupantes, que não foram embora com o Covid, e até surge o risco até de, de, de piorarem com aquilo que poderá ser retomado retoma após Covid, Uh, e aqui uma nota importante, já a olhar para a frente, também como eu dizia, que era, um, portanto, há vários organismos internacionais, vários países, que estão de facto a encarar que estes desafios ambientais são a nossa principal uh, ameaça nos próximos anos. E portanto a União Europeia publicou vários documentos interessantes para tentar resolver ou tentar começar a lutar contra estas crises. Climáticas e da biodiversidade, nomeadamente o Green Deal, que é um, é um fundo o plano económico verde da União Europeia, traduzido, entre outras coisas, numa estratégia para, para a biodiversidade, novamente alinhada com uh, documentos e, e, e negociações a nível das Nações Unidas. E claramente nesses dois documentos há esta ligação entre oceanos saudáveis e, e, e populações, portanto, um, europeus saudáveis e também, portanto, conseguimos combater as alterações climáticas. Um, nessa perspectiva, as ONGs lançaram há pouco tempo, incluindo a Siena, mas várias, várias ONGs internacionais e europeias, lançaram este relatório chamado De Volta à Origem, que no fundo é um conjunto de ações específicas que os decisores europeus podem tomar para atingir esses objetivos da estratégia da, da biodiversidade. Eu vou passar muito rapidamente aqui, porque não quero mesmo tomar demasiado tempo, depois conseguem ver, isto também está muito pequenino, mas basicamente o que nós queremos é que seja promulgado um plano de ação desta estratégia, que vai implementar esta estratégia, uh, que, que inclua as pescas e também os desafios ambientais atuais, e com várias, vários pontos, portanto sim, gerir a pesca sustentavelmente, incluindo já considerações sobre uh, o clima, uh, uh, uh, também proteger aquelas espécies e aqueles habitats que são mais sensíveis e que capturam mais carbono, por exemplo, um, e, e pronto, novamente esta questão também de evitar que se usem as artes mais destrutivas que têm impacto negativo piores no ambiente usar as artes mais seletivas, mais benéficas para o ambiente que têm menos rejeições, como a bocada a Elsa falou, e muito bem um, e também depois ecossistemas como as águas profundas que têm uma importância muito grande no ciclo do, do, do carbono e para a regulação climática mas todas uma, todo um conjunto de ações muito concretas que os nossos decisores podem usar se quiserem, um, vocês verão isto depois, como eu disse. Finalmente, só que há algumas considerações sobre, sobre aquilo que tem sido o meu trabalho e, e, e, a, e, e, o, e o diálogo e o trabalho dos jornalistas. Uh, assim, muito rapidamente, e isso é evidente, o jornalismo tem sempre um papel crucial para informar, para mostrar o que está a acontecer, mas nós acreditamos muito, isso também vem da sociologia da comunicação, que também os órgãos de, de, de comunicação social influenciam uh, as decisões, não é? E, e portanto, esse me torna nos um ator essencial uh, em tudo e também na conservação marinha. Um, aquilo que eu tenho des, descoberto com, com, com os anos é que realmente o que é interessante é relacion, criar uma relação de proximidade com alguns jornalistas e ter uma relação com continuidade. Eu acho que isso é essencial. Para, para cativar, para manter uma história, um pouco também aquilo que Elsa dizia há bocado, dar um seguimento às histórias, não não não, não usar as histórias apenas quando há aqui uma coisa um bocadinho mais sexy do ponto de vista uh, mediático, mas mas fazer um seguimento, fazer um acompanhamento e, e conseguir contar essa história de uma forma mais uh, alongada no tempo. E depois também o que nós temos tentado fazer, obviamente que não, não, não apenas eu, com a minha organização, mas também... Uh, em ligação a muitas outras com quem cooperamos, no fundo é tentar adaptar e procurar novos ângulos para poder cativar as audiências, os jornalistas e, e as audiências, não é? E aqui está uma imagem de um exemplo de uma que fizemos uma rábula, uma brincadeira uh, dos super-heróis uh, pelo, pelo ambiente marinho, para depois falar de uma coisa muito séria, que era uma fixação das, das taxicotas, e depois também, então, o que temos feito, começámos e fazemos muito os, os comunicados de imprensa mais clássicos, mas, mas começámos também, ao longo dos anos, a fazer eventos específicos para os jornalistas, tanto workshops uh, como palestras uh, e outras coisas do género. Começámos cada vez mais a, a enviar informação estruturada para os jornalistas antes das coisas acontecerem, às vezes muito tempo antes, para ir gerando uma conversa, para ir gerando pensamento e ideias na cabeça dos jornalistas também, e, e para, para lhes sugerir ângulos de histórias que podiam contar, se estiverem interessados, e depois finalmente reforço esta questão do diálogo continuado, e eu tenho o prazer de, de inúmeras vezes ser contactado por jornalistas que querem saber, olha isto, passou-se aquilo no, no uh, nas Galápagos, sabes o que é que está a passar com frota chinesa, e eu posso até não saber, mas logo ali gera-se uma conversa interessante, e quem sabe gera histórias, e, e vai gerar histórias jornalísticas, e vai também influenciar o meu trabalho. E, e pronto, e basicamente é isto que eu tenho. Uh, obrigado mais uma vez, e depois estou disponível para vocês hoje, e os meus contatos estão disponíveis, ok? Obrigado, Gonçalo. Gonçalo, eu vou te pedir em 10 segundos, mas tem que ser 10 segundos mesmo, para, eh, se você pode definir aqui um conceito que é fundamental, que você mencionou, e que eu acho que qualquer jornalista tem que saber isso de cor, que é o rendimento máximo sustentável. Ah, portanto, é a quantidade máxima que se pode tirar de um, de um estoque de peixe, não é? uma população de peixe, é a quantidade máxima que se pode tirar garantindo que o que lá fica perpetua o estoque. Sim, acho que é. Okay. Obrigado, eu acho que esse é um conceito importantíssimo. Antes de passar a palavra para Paulina, eu queria lembrar o seguinte: eh, se vocês, eh, quem quiser fazer perguntas, pode já enviar as perguntas pelo botão do, do, do Questions and Answers, ou perguntas e respostas, conforme a, a vossa eh, versão do Zoom. Podem já enviando as perguntas, que eu vou depois selecioná-las e, e, e repassar aqui para os palestrantes. Paulina, a palavra é tua. Obrigada Ricardo, obrigada Elza, obrigada Gonçalo por essa aula, né, essa verdadeira aula que a gente teve agora é, de insumos, né, de material para buscas de histórias. Eu vou trazer um pouco, é, falar de pesca no Brasil, mas principalmente eu vou falar dos outros dois componentes é, que são tema desse webinário, que é a sustentabilidade e jornalismo e comunicação. Eu vou trazer para vocês, separei algumas ideias e algumas histórias que eu acho que podem é, contribuir para a busca e, e busca de soluções. Imagino que aqui a gente não tenha só jornalistas assistindo e hoje a comunicação é, vem sendo feita principalmente nas redes sociais também em, por diferentes frentes, não exclusivamente é, jornalistas. Então, é, espero poder contribuir um pouco sobre isso. Bom, sobre mim, eu sou uma jornalista com duas décadas, mais de duas décadas de experiência em temas socioambientais e especialmente é, com um toque no oceano. É, fiz do Iapoque ao Chuí, no extremo norte, ao extremo sul do Brasil, em um barco para um programa de televisão contando as histórias do litoral brasileiro. Uh, mais recentemente, tenho o meu podcast onde trato sobre isso. Uh, na National Geographic Brasil, conto muitas histórias e diferentes abordagens. Eu vou mostrar um pouco sobre, sobre essa experiência, para incentivar né, justamente essas novas linguagens que estão se abrindo para contar histórias e fazer comunicação e jornalismo. E também sou cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, que é um movimento já com mais de duas mil mulheres conectadas em rede para falar sobre oceano. Bom, uh, para começar a falar sobre pesca aqui no Brasil, e para falar sobre comunicação e sobre jornalismo, uh, já devo dizer que a gente sofre muito e há muito tempo com um problema essencial para o jornalismo que é a falta de dados, a gente não tem dados no Brasil sobre pesca há muito tempo, há muito tempo. Então eu vou começar já contando um pouco disso e do tamanho continental que este país tem, da importância que a pesca tem para o país, né? e que não é muitas vezes reconhecido. Lembrando um pouco do que a Elza falou bem no finalzinho da fala dela, quando a gente está falando de pesca, a gente está falando de pessoas, a gente não pode esquecer de tratar não só a questão é, né, dos números ou né, da sustentabilidade, mas a pesca é um símbolo muito sistêmico né, do que, que é o planeta, do que, que é a sustentabilidade planetária, dos recursos, como o Gonçalo acabou de colocar e nos explicou como é que se mede né, a sustentabilidade dessa atividade, mas principalmente é de pessoas, então aqui no país a gente tem, a, a pesca artesanal, para vocês terem uma ideia, no Brasil, representa mais de 50% da produção de pescado no país, a gente tem um milhão de pescadores e pescadoras trabalhando em rios e mares no Brasil, então é um volume de gente bastante grande, e a gente tem uma confusão e que se acentuou nos últimos dois anos com o novo governo na gestão desses recursos pesqueiros, então a gente tem, além de uma dificuldade de encontrar informações, porque a gente não tem informações, é, para vocês terem uma ideia, desde 2009 que a gente não tem estatística pesqueira no país. Desde 2009 o Brasil não tem ideia de quanto que é esse volume que está sendo pescado, quantos são os barcos, a gente não sabe. Então, para você trazer um tema desse é bastante complexo, e somado a isso, a gente vê o um, um, um caso bastante é, peculiar, que nesses últimos dois anos, né, com o novo governo, o tema da pesca vem subindo muito uh, a pauta. A gente não sabe por quê. Então, vou começar aqui compartilhando minha apresentação, uh, e já pegando esse gancho... Só um minuto... Aqui, Logo mais à frente, eu só vou fazer essa contextualização e, e mais à frente eu trago para vocês formas de, de comunicação e linguagem. O Política por Inteiro é um projeto que nasceu ano passado e agora em fevereiro, no próximo mês, já vão lançar um estudo chamado Pesca por Inteiro. Eu tive acesso a, a, a, aos dados preliminares e, e são bastante importantes mostrando justamente isso que eu vinha contando para vocês, então desde esses últimos dois anos a gente tem visto uma, uma mudança nas regras, na gestão de recursos pesqueiros, somado nessa né, falta de informação, é, o que deixa muita brecha e muito e no caso jornalisticamente falando oportunidades de contar algumas histórias e fazer esses acompanhamentos né é, eles me diram por exemplo eles e elas né, me diram, por exemplo que o tema da pesca apareceu em 19% das lives é, do presidente é, aí nos primeiros é, an dois anos do mandato isso muito mais é um tema muito mais presente do que por exemplo o desmatamento ou até de economia. Então, com isso somado a um grande alerta dentro do Ministério do Meio Ambiente, com uma quebra de normas, ou lançado normas novas, onde é, se discute justamente essa questão pesqueira no, no Brasil, tem deixado a gente muito atordoado, somado com essa dificuldade que eu comentei para vocês, da falta de é, dados né, da estatística pesqueira que a gente tem. É, esse é o dado, então, que vocês vão poder ter acesso a partir do mês que vem no, é, no politicaporinteiro.org, mas é um grande relatório onde vem também uma análise não só dessas normas, mas do impacto disso e de como a imprensa vem cobrindo ou contando essas histórias. É, contando né, esse, e cobrindo né, esse caso. Aí, outro relatório que saiu recentemente é o da Oceana, eu estou trazendo esses dados porque são os dados, como eu falei para vocês, são os dados que a gente tem hoje em mãos para poder trabalhar, para poder entender um pouco do, do painel da pesca e dos pescadores e pescadoras no, no país, e principalmente da sustentabilidade né, desses recursos. Uh, o Auditoria da Pesca da Oceana Brasil, lançado no finalzinho de 2020, também vem com um apanhado de de estudos feitos em cima do que se tem, desde legislação até é, dados né, somados de diferentes informações, e eu trouxe de destaque esses dois para vocês, porque é, esse 6% é, é, é o dado de que a Oceana Brasil levantou, de que se sabe da situação das populações de espécies pescadas para fins comerciais aqui no país. É... É, Estamos numa situação bastante ruim, também esse dado está aberto no site, eu deixei o link ali para vocês, para vocês terem acesso a essa auditoria da pesca, né? tem uma série de análises bastante importantes, não vou até muito isso, só vou dar esses toques é, para quem está buscando dentro é, dessa, dessa linha, e para ficar atento para o lançamento do Pesca por inteiro mês que vem, porque tem muita coisa importante para ser que foi estudada por lá. Bom, seguindo agora, eu queria contar formas, então, de, de como a gente pode contar essas histórias, né, eu, eu não trabalho diretamente só com a cobertura política, mas eu acredito que dentro do, do, do jornalismo e da forma como a gente aborda, a gente pode tratar desses três temas que são títulos título desse webinário, como a pesca, como a sustentabilidade e como é, é o jornalismo, né. Trazendo algumas ideias para vocês e mostrando já diretamente a questão da pesca e somado com a questão do plástico, é, dentro da National Geographic eu colaboro muito dentro do projeto Planeta o Plástico e também falando e escrevendo sobre biodiversidade. E um dos temas que foi bastante repercutido pela forma né, da, da abordagem, porque os dados são gritantes mesmo e trazendo mais um pouco do do que, que a gente não sabe ainda no mundo associado à pesca, e outras coberturas que não sejam somente estoques pesqueiros, mas todo um sistema, né? o sistema da biodiversidade e da fauna marinha, é, o sistema da poluição plástica ou da poluição dos mares, o do da mudança climática, que eu também já vou falar daqui a pouco, é, das pessoas, esse é um dado bastante importante, a pesca fantasma, não sei se vocês conhecem, são essas redes que ficam boiando aí pelos oceanos e acabam impactando tremendamente a fauna marinha. A gente tem dois problemas, né? especificamente, o um, falou bastante da pesca legal. a gente tem que trazer que é a questão da fauna que você é, solta é, e que você, não, não, enfim, durante a pesca... Você acaba pescando uma série de, de uma fauna enorme, marinha, e acaba só usando um pouco e descartando já morta o resto. E a gente tem o um problema da pesca fantasma, que são essas redes fantasmas que ficam boiando, são descartadas no mar e ficam boiando aí por mais de 600 anos, que a gente sabe que é o período de degradação desse material, e, e vão aí impactando dessa forma. Então, 25 animais marinhos eh, impactados por ano, no Brasil, pela War Animal Protection, de quem é esse estudo, é uma estimativa conservadora, além de tudo. Impactados aí, entenda-se por é, machucados, mutilados ou mortos. Né? É, essa deu uma, uma boa repercussão, conseguimos é, ter um bom número de compartilhamento, que eu acho que é isso que é importante, é tratar e chegar também, é, na audiência e chegar a entender como as pessoas que estão lendo e consumindo essas informações é, também fazem parte né, desse universo cíclico que eu acabei de, de comentar. É, aí trazendo por uma linha já da inspiração, por uma linha do exemplo, por uma linha de como pode ser feita uma reportagem tratando sobre pesca, tratando sobre pessoas e tratando sobre uma boa notícia, no Dia Mundial da Biodiversidade, onde tinha sido estimado aí que, onde é estimado né, de que um milhão de espécies já correm risco, né, de um grave risco no planeta, eu trouxe uma matéria... É, que eu fui fazer acompanhando a criação de garopas em laboratórios. Garopas são peixes enormes, né, de, de pedra, é, do litoral norte de São Paulo, aqui no Brasil, com uma importância pesqueira muito grande. Então, esse repovoamento foi feito, está sendo feito justamente com essa finalidade de recuperar todo esse ambiente e também ter alternativas para pesca artesanal nessa região que é bastante é, conhecida pela, ainda por manter traições que a gente chama caiçaras também, né? E aí as formas como a gente pode trabalhar essa informação, essa é uma boa notícia, né? Essa é uma notícia que mostra que vem sendo feito, que junta a ciência, é, que é positiva, e onde eu pude contar a história dos caissaras é, ligados a esse peixe importante, a garopa, eu pude contar a história da pesquisa e da ciência, o único laboratório que está fazendo isso, por enquanto, no mundo de, dessa reprodução. Eu pude contar a história do litoral, pude contar um pouco do, da situação da garopa e a legislação. É, tudo isso entremeado de histórias de pessoas. Né? E outras formas de poder contar essa história foi através do uso das redes sociais. Então, eu contei através de stories as histórias, como, vou soltar rapidinho aqui um. Hoje, acompanhando o projeto Garopeta no litoral norte de São Paulo, vai acontecer a soltura de duas mil jovens garopas. É um projeto de regeneração dessa espécie que está ameaçada de extinção com legendas você pode complementar suas informações, fazer um bom trabalho né, em rede social é, com informações jornalísticas. Né? Esse é um exemplo bastante positivo, teve uma audiência muito grande nas redes sociais da National Geographic por conta disso. É, então hoje eu trabalho muito nessa forma multi, múltipla de produzir uma reportagem, é... Hoje eu acompanhei... Agora eu trazendo outro tema importante, então eu já trouxe biodiversidade, uma abordagem através da biodiversidade sobre a questão política e legislação para ser acompanhada, e agora eu trago também a questão de mudança climática, que é uma outra forma de você abordar pesca e sustentabilidade. Quais são os impactos que o, o oceano superaquecido é, tem na pesca tem na vida das pessoas que dependem, né? Mais de um bilhão de pessoas dependem do pescado eh, como principal proteína para viver no mundo. Né? Como, como é que vai ser essa relação eh, e o impacto da produtividade com a mudança climática? A gente teve os corais no Nordeste, a, os corais são é um ambiente que eh, ele sai do mangue, o, né, o peixe sai do mangue, né? ele vive um tempo nessa área de recifes de corais antes de se lançar ao mar profundo. O, o, como a gente colocou agora a garopeta, o primo, né, que é o mero, é, é mais ou menos nesse sentido que é uma outra espécie super importante. Então, quais são as consequências de um branqueamento de corais é, para a vida marinha, para a sustentabilidade do oceano, para a sustentabilidade do, dos estoques pesqueiros, né, para a vida das pessoas que dependem disso? A gente teve em 2020 o ano mais quente, o oceano superaquecido, só tinha acontecido isso em 2016. Então, como buscar histórias associando, para poder falar sobre a emergência climática, mas associando com a vida real das pessoas, né? com o dia a dia das pessoas? É, essa é uma outra dica, um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, que pode ser abordada nas suas reportagens e no, na sua comunicação. E a poluição plástica também é uma maneira direta e indireta de falar sobre isso, porque ah, qual que é a relação? A gente tem hoje, o Brasil é o quarto produtor de lixo plástico no mundo, a gente sabe, tem aqueles dados da Ellen MacArthur Foundation dizendo que até 2050 a gente vai ter mais plástico que peixe no oceano, e a gente já tem dados sobre microplástico dentro dos animais né não só dos peixes como das aves marinhas então todo um sistema que já vem completamente impactado através da poluição plástica e que a gente também tá ingerindo isso então Quais são essas associações como é que você pode coordenar existem hoje inúmeras na própria Ellen MacArthur Foundation que eu falei o WWF tem um relatório muito importante sobre sobre plástico no mundo e uma série de ONGs hoje dedicadas especificamente para trabalhar com a poluição plástica e trazendo dados sobre o impacto disso no oceano e também na vida marinha e nas pessoas é uma outra abordagem que eu acompanho há bastante tempo como vocês podem ver aqui, inclusive com essa edição emblemática da National Geographic mundial falando sobre o mate plástico que a gente está vivendo, porque realmente a gente já tem larvas que já tem larvas de peixe que já vem com microplástico. Isso isso é real, isso é o que está acontecendo hoje. Então, quando a gente pode tratar também de pesca sistemas pesqueiros, a gente também pode tratar sobre uma questão eh, da poluição plástica, uma outra abordagem, para você poder contar uma boa história que envolva as pessoas, que faça sentido eh, para a vida também das pessoas. E, finalmente, a questão inspiracional, através do exemplo. Eh, histórias de pessoas. Né? Eh, eu faço dentro do, do... junto com o João Marcos Rosa, fotógrafo, um projeto muito interessante e que me enche de orgulho e alegria, chamado Mulheres na Conservação, onde a gente conta histórias de mulheres aqui no Brasil, em breve na América Latina, é, que trabalham pela conservação, principalmente conservação de espécies. E esse é o da Beatrice Padovani, ela trabalha com pescadores, ela trabalha na academia, na ciência, ela né, coordena um laboratório muito importante na Universidade Federal, aqui no Brasil, e ela estuda manguezais, recifes de corais e o mero, esse grande peixe. Então, essa reportagem ela foi dividida em podcast, na National Geographic e numa série, websérie que vocês podem ver no YouTube. O impacto disso na audiência, esse projeto já conseguiu quase 20 milhões de acessos de pessoas que se conectaram de alguma forma consumindo essas informações, consumindo essas histórias, onde a gente fala de conservação através da história de uma pessoa. E, finalmente, outras formas de comunicar. Minha paixão, eu falo para caramba, como vocês perceberam, minha paixão sempre foi o rádio, e eu tenho o meu podcast, é, o Vozes do Planeta, desde 2016, onde trato muito sobre conservação, e entrevistas e sobre o oceano E eu trouxe também outros dois exemplos muito interessantes De podcast sobre temas marinhos E que possam estar relacionados também O Submerso ele é feito por quatro movimentos de mulheres E é coletivo, é um podcast coletivo Feito de maneira colaborativa Que é muito fofo, muito bonito, muito bacana de, de se ouvir e esse Toninhas, a extinção do golfinho invisível, é um modelo de podcast que foi muito, fez muito sucesso esse, essa série para falar sobre a Toninha com personagens, contando a história de, de uma jornalista que vai atrás da história da Toninha, que é esse golfinho que está extremamente ameaçado de extinção. Então são formas que chegam falando de ciência, de conservação, e que o público que vai ouvir, ele pode ser múltiplo, ele pode ser da ciência ele pode ser pessoas que querem saber um pouco mais sobre sobre essas histórias né é, então aqui trago e, e o podcast hoje cada vez mais no mundo né não só no Brasil é uma forma a gente voltando às origens né da escuta é uma forma de ouvir sobre comunicação muito importante trabalho em parceria com a ciência acho que é importante também falar não só de falar né, e ter acesso aos dados científicos, enquanto jornalistas e comunicadores, mas existe uma grande oportunidade é, de parcerias e até de trabalho mesmo para ser feito junto à ciência. Eu destaco aqui que esse ano começa a década do oceano, uma década da ciência oceânica, né, para tratar sobre a ciência oceânica, e ele tem sete metas, que é um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente, um oceano previsível, né? Ou seja, como é que a gente vai prever, né? Que o Gonçalo falava, como é que a gente vai saber dessa sustentabilidade? Um oceano seguro, produtivo, explorado de forma sustentável, um oceano transparente e acessível, um oceano conhecido e valorizado por todos. Existe esse movimento global de poder trazer, e a comunicação é extremamente é central é o barco eu falo, eu brinco, né, o barco que vai trazer essas informações e fazer essa ponte ciência e sociedade. É, o barco da comunicação vai ser muito importante. Então, aqui eu vejo também uma excelente forma de trabalho, uma excelente forma de, de, de colaboração é, que pode ser feita. Eu faço parte, representando a comunicação do Comitê Gestor de Implementação da Década do Oceano aqui no Brasil, e, e temos a, a, a grata possibilidade de poder falar muito sobre comunicação dentro desses ambientes. Então eu vejo não só como dicas para vocês é, colocarem, mas como oportunidades de, de se aproximarem para poder é, ajudar e facilitar essa comunicação na, de, da ciência oceânica. É, e aqui a direita trouxe como um exemplo, eu, eu mesma integrei uma expedição em 2019 como convidada para acompanhar mergulhos científicos é, como jornalista para poder ir abastecendo rede social, pegar as informações que os pesquisadores e pesquisadoras não iriam conseguir fazer né, durante a expedição. Então ficamos aí é, quase 17 dias em Fernando de Noronha e o resultado acaba de sair, saiu é, semana passada, que quatro novas espécies de peixes em Fernando de Noronha foram descobertas nessa expedição. Ou seja, mais uma notícia positiva que pode ser colocada e aí dentro dessas, dessas boas notícias a gente pode abordar todas as normas que vêm saindo, que estão deixando fragilizado todo um sistema de legislação no arquipélago de Fernando de Noronha, é, toda a questão também da pesca envolvendo, que, que tem uma grande polêmica sobre liberação de sardinha e outras liberações que o governo federal está fazendo, bastante polêmicas e de uma maneira bastante atropelada. É, então a gente usou de chamariz para a gente poder também falar da, do que, que a gente está colocando entre outros pontos. Eu já estou quase finalizando, é, outro ponto importante que a gente pode trazer dentro dessa temática como dica para vocês de abordagem é, in, indireta né, sobre pesca são os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem o 5 e o 14, o 14 é vida na água e o 5 é igualdade de gênero e eu trago isso aqui é, porque justamente eu queria falar um pouco e rapidamente da Liga das Mulheres pelo Oceano, e é pelo oceano, a gente mudou de nome no final do ano passado, era pelos oceanos, mas existe um movimento global, liderado inclusive pela própria Unesco, que tem a década do, da ciência oceânica, explicando que, na verdade, é um oceano só. Se a gente olhar o mapa, o oceano não tem fronteira, né? Ele é um oceano só que conecta todos os povos né, e todas as pessoas, então com, essa, com essa, esse sentimento a gente resolveu mudar o nome do movimento e hoje somos por um oceano só. Dentro disso são duas mil mulheres que estão conectadas e trabalhando em rede e nós temos uma série de grupos de trabalho, vocês imaginam, muitas muitas pessoas né, trabalhando pelo oceano, então a gente dividiu em grupos de trabalho por temas e um deles é a lei do mar, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa, esse problema de informação sobre estoques pesqueiros, a gente tem uma incidência muito grande de, de normas e políticas que incidem sobre o mar e órgãos que trabalham sobre o mar. Então, existe esse movimento que foi começado, não pela Liga, mas antes, é, de uma proposta, de um projeto de lei que integre tudo isso. Né, que seria essa política nacional para gestão integrada e conservação e uso sustentável do sistema costeiro marinho. Então, a Liga criou esse grupo de trabalho com apoio do WWF Brasil, que está é, ajudando né, financeiramente, inclusive a manutenção e a criação de, de elementos que estimulem o debate e pressionem para que isso entre dentro do Congresso Nacional, esperamos em breve, para que seja discutido isso dentro desse ambiente e finalmente a gente tenha uma organização do que, que incide sobre o mar brasileiro, né? É bastante interessante, acompanhem pela Liga é, e nas redes sociais e no site que vocês vão ter mais informações em breve. Nós esperamos e agradecemos também, claro, o, o trabalho e o apoio do WWF Brasil para poder viabilizar mais informações sobre isso, né? E também convido aí para vocês conhecerem um coletivo de mulheres, não somos uma ONG, é um movimento, onde a gente trabalha sobre três frentes, é, mudanças climáticas, sobre exploração e também a poluição, por saneamento e poluição plástica. É, e temos mulheres, né? mulheres pescadoras, mulheres fotógrafas, mulheres artistas, mulheres comunicadoras, pesquisadoras, enfim, mulheres que amam o oceano e querem eh, trabalhar por ele. E, finalmente, eu queria encerrar com um, um projeto que em breve vai sair, que também são formas, né, de encerrar com um momento bonito, positivo, eh, do Mar Brasil, que é um documentário que vai estar tá aberto para a TV brasileira, aberto, na TV aberta brasileira. Eh, eu pude trabalhar um pouquinho na pesquisa, que é também uma outra oportunidade de, de trabalho, né, dentro das questões marinhas, para jornalistas, da pesquisa para produções, pesquisa para documentários, pesquisa para fazer livros, reportagem né? é como uma outra forma de incentivo para vocês conhecerem, essa é de direção da Lígia Barbosa Mar Brasil vai estar em breve na TV ainda esse ano e essa aqui é uma cena flagrada do no Nordeste brasileiro, onde espero que vocês curtam e aqui eu encerro minha fala Bem rapidinho, obrigada, obrigado, Paulina. Muito obrigado, obrigado por, por esclarecer se é oceano ou oceanos. Que toda vez que eu escrevo uma notícia, eu sempre fico confuso, né? Bom, nós, eh, eu, se, se os palestrantes estiverem de acordo, eu estenderia essa conversa por, eh, além da, da, da, da seria, nós terminaríamos, terminaríamos a 1 e meia, mais 15 minutos. Então, então, se tiverem de acordo, Elsa, pode ficar mais 15 minutos. Ah, sem sem passa então pronto temos aqui algumas perguntas eu vou, eu vou colocar aqui duas perguntas que chegaram aqui de, de, dos de, das, dos participantes que estão aqui a, a ouvir esse webinar uma dele uma delas tem a ver justamente com os dados e as estatísticas que a Paulina disse que no Brasil não não há estatísticas né e um, aqui um participante que pergunta se, se, a Paulina, vê alguma abertura uh, por parte do setor brasileiro em facultar mais dados, né? uh, se há algum movimento nesse sentido, e uh, como é que. E, e se há atores dentro das comunidades pesqueiras que poderiam ser aliados nessa, nessa luta. Mas eu queria aproveitar também essa, essa, essa deixa para perguntar à Elsa também como é que é isso das estatísticas de pesca em África, ou seja, como é, como é que a gente sabe qual é a realidade das pescas em África há números, há dados é. e, e, e para o Gonçalo também eu faço a mesma pergunta, mas de uma outra forma as estatísticas de pesca na Europa são, são bastante detalhadas, mas é, eu sei, e eu sei que você sabe que há muita coisa que é, passa, passa por fora das estatísticas né? é, essa é uma pergunta que eu queria colocar os três, e a segunda pergunta que vem aqui da Suzana Carvalho é se não haveria uma forma de valorizar mais as pescas, eh, reduzindo a, a intermediação, né? reduzindo a, a, os intermediários na, na cadeia e eh, fazendo uma coisa de uma espécie do, do mar ao prato né? e redistribuindo assim melhor o preço eh, para remunerar, remunerar melhor quem, eh, quem pesca e, e também assim baixando a quantidade de pesca portanto, duas, duas perguntas que eu eh, peço para cada um se puder responder muito brevemente para podemos, depois podemos colocar outras perguntas. Eu passo primeiro aqui à a, a Elsa. Elsa, como, quer começar por responder? Sim, Ricardo. Em relação a, a dados de pesca, assim nós temos, temos estatísticas de pesca. Eu mesmo, quando ainda trabalhava em Moçambique, no Ministério das Pescas, na altura, trabalhava com bases de dados recebia informação dos industriais e tinha que sempre atualizar a base de dados com de acordo com a informação que era recebida temos também os institutos científicos não é que ajudam a fazer os estudos sobre sobre o estado o estado de, de como é que eu digo isso, O estudos do estado, da, da cota da, da, da pescaria, o que é que existe no mar, não é? Para poder alocar alugar as cotas, porque as cotas eram alocadas de acordo com aquilo que existe, que, que existe. Não é? dados de pesca temos sim e também e talvez seja importante dizer que agora estamos a criar em, em, na zona na região da SADEC um centro de monitoria de controle e surveillance MCS Center centro, eh, que vai ajudar também eh, a gerir as pescas eh, da região no seu, no seu todo não é? temos os dados da IOTC eh, todos esses dados obrigada Gonçalo, é o que é que está a faltar nas, nas estatísticas de pesca da Europa? Nós, nós estamos uh, a acompanhar o, a revisão do regulamento de controlo de pescas da União Europeia, que é uma oportunidade que nós vemos como muito importante para caminhar para uma coisa que eu idealmente gostaria de ver, que são pescarias totalmente documentadas, fully documented fisheries. É um conceito pronto, amplamente conhecido, difícil de realizar na prática, mas eu pessoalmente acho que cada vez faz mais sentido. A pesca depende de um recurso que afinal é de toda a gente. Portanto, o seu, a sua utilização devia ser muito transparente. E, e isso conseguia-se através também cada vez mais de tecnologia, de tecnologias de, de monitorização remota, câmaras, sensores a tecnologia tem evoluído imenso, mesmo a nível de inteligências artificiais para analisarem grandes volumes de dados que seriam retirados. Portanto, para mim, é, é, essa é, é a visão, é ter todas as pescarias do, do mundo totalmente documentadas, obviamente que, que levará décadas para chegar lá, mas na Europa, em concreto, temos esta oportunidade agora da revisão do do regulamento de controle que eu acho que, que tem que ser aproveitada, vamos ver quanto, quanto é que conseguimos uh, avançar um, e, e a outra pergunta era sobre a valorização do pescado, certo? A, a, a intermediação né? Há muitas iniciativas a nível mundial para tentar fazer isto mesmo, faz sentido é, é, é mais do que razoável uh, e agora vai ser difícil assegurar isso, do ponto de vista de uma organização ambiental é preciso assegurar que eliminando esses intermediários, há mesma um rastreio do peixe depois de chegar à terra também. Uh, portanto, tendo em conta, com, incorporando essa preocupação, ou seja, a venda poder ser feita quase direta pescador-consumidor final, ou pescador-restaurante, ou conjunto de pescadores-restaurante, se isso assim for, há mesma assegurar-se que esse peixe é contabilizado e, e, e portanto, e aí todas a, a legislação e os parceiros científicos continuam a ser seguidos, porque o problema de, de excluir alguns desses passos às vezes, é depois aumentar também a, a quantidade de pescado que é vendido sem ser contabilizado. Uh, mas eu acho que faz todo o sentido, há já exemplos, há sítios e pescarias que estão a, que estão a fazer isto de forma muito interessante, portanto, eu acho que garantidamente é, é algo que também a sociedade global devia estimular a que acontecesse mais. Obrigado. Paulina? Bom, aqui uh, no Brasil a gente está, eu não sei dizer ao certo, eu não acompanho diretamente, né? Mas, eu, eu, por exemplo, a gente tem uma tem uma estimativa que é tão tão é. importante para entender a dimensão de que a Rare, né, a Harry fez fez essa estimativa da importância da pesca artesanal né, no, no Brasil, porque a gente pensa né, muito pesca e tem a pesca industrial. No caso aqui, como eu falei, a pesca representa 50% artesanal, 50% da produção de pescado no país. Né? Então são pessoas, pessoas que não necessariamente estão atrás de empresas gigantes é, para organizar tudo isso. Um em cada... Do, a, um em cada 200 brasileiros, um em 200 brasileiros é pescador ou pescadora aqui no Brasil. Então, um volume de gente bastante grande, né? bastante importante é, sobre isso. Então, dito isso, eu sei que as associações de pesca são bastante articuladas, é, mas eu não sei com relação a dados e informações sobre Pesca, sobre estoques pesqueiros, né? Que foi essa a pergunta é, que foi feita. No, no, um sistema que, que que possa fazer isso. Posso estar enganada e possivelmente estarei, mas que some tudo isso, eu acho bastante complicado dado toda essa dimensão é, que a gente tem aqui social é, relacionado à pesca artesanal. É, e agora, pelo lado da pesca industrial, a gente tem grandes polos, né? principalmente no norte e no sul do país, que, onde tem a maior produtividade mesmo é, de peixes é, comercialmente importantes. Né? É, e existe, sim, né, toda uma pressão. Agora, como eu falei para vocês, a gente está procurando entender o porquê dessas mudanças é, de normas técnicas, técnicas e de outras incidências, se tem interesses ou não tem interesses na indústria, isso é algo para ser é, entendido, né? Mas a gente está realmente num limbo bastante preocupante de falta de entender o, o todo, né? Que tamanho que é desse rombo de pesca que a gente tem, até para traçar estratégias, né? Acho que, por exemplo, essas próprias normas que vêm sendo alteradas, baseados né, em alguns dados mais concretos sobre sobre o que temos, né, o estado da, das coisas, né? Obrigado, Paulinho. Eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta aqui à, à Elsa. É, a Paulina falou é, do, da quantidade muito grande de, de, de pescadores que se dedicam à pesca artesanal, que é uma é um, suponho que seja uma, uma uma realidade em África, né, que a pesca é muito é, artesanal. E quando a gente fala de pesca ilegal, a gente pensa nos grandes barcos, né? no barco que vem da China, ou da, ou da Espanha, ou do, ou do Japão, etc. Não há pesca ilegal na, na, entre, na pesca artesanal também. Uh, sim, Ricardo, a pesca ilegal, realmente quando falamos da pesca ilegal, realmente pensamos nos, nos grandes barcos, o que é que está a acontecer aí no alto mar, né Mas a pesca ilegal também é praticada e como é praticada na pesca artesanal, não é? A Paulina aqui mencionou de, algo, de redes eh, que andam perdidas não, é isso tudo é prática da pesca artesanal e acontece também em África nós até aqui acabamos usando as redes mosquiteiras na altura de, na altura de chuvas quando o Ministério da Saúde distribui as redes mosquiteiras para a prevenção da malária, em vez de usarmos para esse fim, usamos para fazer a pesca. Não é, não é só praticada na pesca industrial, não, é praticada na pesca artesanal e e é muito notório, é uma situação problemática, não só nos oceanos, como nos rios aí fora. É uma situação problemática. Obrigada. Ricardo, eu queria só complementar, eu esqueci de falar na apresentação e agora a Elza falando, eu lembrei, existe um trabalho muito forte de pesquisa jornalística e associado com fotografia feito pelo New York Times, pelo jornalista Ian Turbina, que chama fora da lei, For, é, Oceano Fora da Lei, onde vocês podem encontrar justamente ele é focado em cima dos trabalhadores que trabalham né, em barcos piratas, em barcos fora da lei, na pesca ilegal. É um trabalho muito grande, virou livro, é um trabalho jornalístico muito importante é, para quem quiser se aprofundar também mais, né, Gonçalo? Você já, você já pode ver esse material, né? Okay. Uh, infelizmente, a gente está aqui com um tempo muito curto, uh, uh, mas eu ainda tenho aqui duas perguntas aqui da, dos participantes que eu queria colocar para vocês e tem a ver diretamente com o jornalismo. Né? Uh, uma pergunta é uh, se interligar assuntos como pescas, poluição, alterações climáticas, se isso ajuda a, a atrair mais atenção uh, dos mídias uh, para mais peças, mais artigos sobre os oceanos. Sobre o oceano, desculpa, Paulino. O um, e o oceano é um pouco um, um, um primo pobre né, do, da cobertura ambiental. Né, A gente fala dos, começou a falar muito dos oceanos por causa dos plásticos. né. Então, a pergunta é justamente essa. Dizer, se a gente começar a falar mais desses assuntos, vai realmente uh, convencer os editores a... Né? <risos> a aceitarem mais peças sobre sobre os oceanos. E a, e a outra pergunta é, é do Eduardo é, Gerak, que conhece bem a situação é, da, da, da cobertura é, mediática sobre as pescas no Brasil, mas gostaria de saber um pouco mais como é que é o jornalismo de, de meio ambiente, de oceanos em Portugal como em África. Né? Então, eu passo primeiro aqui ao, ao Gonçalo. Obrigado, mais uma vez. Olha, na, eu... Eu e mais colegas temos debatido um pouco com isto, por um lado parece apelativo, por isso simplesmente da atenção do público em geral e dos mídias, ligar a pesca, por exemplo, às alterações climáticas. O nosso medo é que se percam algumas coisas específicas da pesca, no caso que se deviam estar a falar, mas acho que o que também tem acontecido é esta constatação muito genuína e muito científica até, que pescas e climas estão ligados, e, e pescas e plástico também estão ligados, uh, portanto, de certa forma no oceano, essa campanha do DS foi muito interessante, faz todo o sentido, no oceano todos estes impactos cruzam-se e amplificam-se em alguns casos, portanto eu acho, eu acho que tentar fazer uma ligação um pouco mais ampla e buscar temas mais se calhar mais diretamente apotivos, mais fáceis de entender para o público, pode ser uma via, mas o esforço que nós temos feito também é tentar explicar a pesca de um ponto de vista mais direto, mais simples, e não, não nos perdemos na ciência, Ainda isso para mim foi um exercício particularmente difícil, porque eu sou, sou, sou investigador de formação, portanto tive que deixar cair a linguagem mais técnica ao longo dos anos, mesmo assim como veem, não consigo totalmente, mas esse é um, é um exercício que acho que também Faz muito sentido, e incorporando pessoas de comunicação nas, nas equipas das, das ONGs, eu acho que esse caminho tem sido feito, de traduzir a linguagem mais técnica, mais política, mais legal, às vezes, para um discurso que o cidadão comum consiga, consiga interpretar -se sem dificuldade. Acho, acho que aí é um, é um caminho. Em relação à cobertura, eu, eu diria que a cobertura é bastante boa, a nível de, de Portugal e da Europa, uh, Acho que muitas vezes ficamos no, nos, nos mídias de especialidade, digamos assim, uh, mais no, nos, nos, nos, nos mídias que, que focam o ambiente e não os mídias mais globais que cobrem tudo um pouco e que também a maior parte das pessoas lê ou vê. Uh, mas, há, mas eu diria que eu acho que a cobertura é bastante positiva. E, e por exemplo, os plásticos foi muito interessante, foi, foi um. Foi Agora é importante percebermos que há outros problemas para além do plástico, mas o plástico trouxe a atenção de muito cidadão comum ao, ao que estamos a fazer aos nossos oceanos, ao nosso oceano. uh, e, e portanto eu, eu diria que na, na Europa não temos, e em Portugal em particular temos muito, alguns bons jornalistas a fazerem histórias, e depois também temos alguma sorte, de eu em particular, em Portugal, porque temos uma ligação muito forte ao mar e à pesca, e há ali quatro ou cinco momentos no ano, onde parece que os jornalistas vêm até connosco, a altura de Natal, por causa do bacalhau, à altura do, do, dos santos populares ali no início do verão, por causa da sabinha e de outras espécies, portanto também estas ligações culturais e muito pessoais, ao mar e à pesca que Portugal tem, facilitam que, que estas histórias vão aparecendo. Mas eu acho que há também muito este trabalho, eu pelo menos sinto isso. Foi um bocadinho também criar esse espaço uh, nos mídias e criar este diálogo que depois se traduz em, em boas peças e em bons artigos. Portanto, eu acho, eu, do meu ponto de vista, em, na, em Portugal e na Europa, estamos, estamos bastante bem. Mais era melhor, mas, mas estamos muito bem, acho eu. Que... Obrigado. Elsa? Uh, sim, Ricardo, uh, é uma pergunta um pouco difícil <risos> de responder uh, realmente, mas uh, eu vou dizer que, não vou dizer que estamos bem ou que estamos tão mal uh, assim, ok? Mas uh, tenho visto, uh, por exemplo, muitos casos uh, em Moçambique, eu gosto de falar de Moçambique porque uh, tenho todos os dias. Uh, um update, não é? E uh, sempre que há atividades em, uh, relacionadas com as pescas, o, o, o Ministério tem convidado muitas vezes os jornalistas já sempre uh, esta abertura, ok? Acho que isso também tem que acontecer com todos outros uh, com todos os outros países. Muitas vezes é que é um pouco daquilo que se dizia aqui. Nós procuramos mais informações, uh, uh, aquelas informações mega informações né que saem como uma bomba não é mas uh, há muita informação também que que, uh, que não é que não é divulgada que não é divulgada uh, por, por falta de cobertura ou talvez por falta dessa colaboração entre instituições o acho, acho que temos que passar a fazer coisas um pouco mais abertas um pouco mais uh, uh, um pouco mais de partilha de informação Uh, para poder divulgar aquilo que, que realmente é a pesca e tentar sempre envolver o, os jornalistas porque estes é que são a voz do povo eu vou dizer Obrigada. obrigado Paulina quer fazer um comentário final também e até e, e aproveito e faço uma pergunta específica né? a gente não está obcecado com o plástico Deveria, não sei, deveria estar tá em tudo. Deveria estar tá obcecado e preocupado, na verdade. É, eu acho que existe uma grande dificuldade de comunicar o oceano, porque se colocando no lugar da, da, né, de quem está lendo ou de quem não é especialista, ainda no senso comum é uma. Eu digo isso porque são muitos dos debates dentro da comunicação para a década da ciência oceânica. E ainda existe essa, as pessoas olham, é uma grande massa de água, né? Então como é que você vai explicar que é o que abriga é a briga maior biodiversidade do planeta? Mas é uma grande massa de água que é o que as pessoas podem ver, né? Então trazer esses outros elementos podem trazer sim a questão sobre a sustentabilidade oceânica, a questão do, do, de, de como trazer isso para a pauta, eu confesso que eu tive que voltar muitas vezes atrás na minha corrida né, de, de comunicação para voltar para o essencial, para o início. Por exemplo, quando chega a época de, de, de, de, de, da Páscoa aqui no Brasil, a gente tem um alto consumo de cação. Cação é um tubarão e a gente não tem, as pessoas consomem, pesca sem saber a sua origem. A gente, assim como a gente não tem dados sobre estoques pesqueiros, o que dirá do que as pessoas estão consumindo? Então, essa é uma relação que às vezes a comunicação, o jornalismo pode trazer, contribuir com informação. A gente está consumindo, às vezes, no caso da Páscoa, o cação que vem posta cortadinho, você pode estar consumindo um tubarão nessa extinção, que o cação é um tubarão. Então você está dando uma informação dizendo, olha, a gente não sabe o que está consumindo por causa disso, por causa disso, porque a pesca é assim, porque a pesca é assado, que é a realidade, e isso toca o, o, a pessoa, a audiência, porque ela também é uma consumidora, né, e, e ela precisa dar, ter elementos né, de, de informação, jornalismo, Focado em algumas dados e voltando algumas casinhas atrás, como por exemplo isso, você sabia que cação é um tubarão e pode ser um tubarão ameaçado de extinção no Brasil? É... Você sabia que um coral é um animal, e um animal que é essencial para a vida marinha, para o equilíbrio, que está morrendo por causa de mudança climática? É... A gente às vezes precisa fazer um beabá mais amistoso e, e, e poder se usar de outros elementos para para poder realmente fazer e, e, e contribuir nessa compreensão dessa urgência que a gente tem e está vivendo hoje. Acho que eu, que eu coloco, pelo menos é a forma como eu faço o, o meu jornalismo e, e a minha comunicação, que é feita em diferentes linguagens, como eu mostrei para vocês. E tenho tido algumas coisas interessantes de, de poder chegar em outras frentes né o que a gente fala de furar bolhas, talvez com, com uma uma comunicação um pouco mais voltada para esse Beabá para explicar sobre qual que, que que tem a ver com o que eu tô comendo né alguém perguntou da mesa ao prado né do oceano ao prato é justamente isso é você também mostrar que essa cadeia tem a ver com o que você está consumindo lá no final né Ok. Eu acho que é uma, é, uma, é uma boa forma da gente encerrar essa essa discussão hoje. É, Paulino chamando a atenção aqui para necessidade de simplificação também, né? A mensagem tem que ser simples, né? A gente tem que explicar de uma forma que é, toque as pessoas, toque o dia a dia das pessoas. É, bom, nós vamos ter que encerrar, infelizmente, é, e eu só queria dar aqui três recados. Uh, o primeiro é, isso já foi colocado aqui no, no, no chat, uh, nós criamos uma, uma, um, um grupo de discussão no, no, no, no, no Google, chama-se Net. Uh, podem se inscrever, já muitas dezenas, se não centenas de jornalistas ali inscritos, uh, e o, o link para se inscrever já está aí no, no, no chat. Uh, outra uh, informação... No dia 4 de fevereiro vamos ter um outro webinar sobre pesca, dessa vez em inglês e, e especificamente sobre o papel da inteligência artificial no combate à pesca ilegal. É, é, portanto vamos ter é, palestrantes a, a explicar o que, é que está a ser feito, né? As diversas ferramentas que existem, ferramentas que são úteis para o jornalista. É, o terceiro o recado. É, é, é sobre as bolsas uh, para reportagens que eu que eu falei no, no princípio do do webinar, portanto -tão sendo aberto o, o concurso para essas bolsas está aberto a partir a partir de hoje. Eu vou enviar isso esse link já uh, aqui pelo chat também, mas de qualquer forma está no está no, no, no site do do Earth Journalism Network. Uh, nós vamos uh, vão ser concedidas entre quatro a seis bolsas, depende do dos montantes. Qualquer tipo de jornalista pode participar, participar seja um jornalista de começo de carreira, um jornalista experiente, seja freelancer, seja trabalho no mainstream media, e as candidaturas estão abertas, aproveitem essa oportunidade. Dito isso... Ah, também queria pedir, eh, nós temos um pequeno um pequeno questionarizinho, são quatro perguntas, demora cinco, cinco segundos para responder, eh, e eu pediria que se os participantes, por favor, se, se, fosse, se puderem, eh, responderem, é um questionário de feedback sobre, sobre o webinar. Bom, e com, e com isso nós eh, chegamos ao fim desse webinar, queria agradecer mais uma vez a Paulina, agradecer ao Gonçalo, e agradecer a Elsa, estamos todos aqui, cada um num canto do planeta, Paulina no Brasil, eu no Reino Unido, Gonçalo em Portugal, Elsa na Namíbia. E isso é fantástico. Então, muito obrigado e vamos em frente, boas histórias, histórias novas, diferentes. Vamos lá. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, obrigada a todos, prazer, Gonçalo, prazer, Paulina... Obrigada. Obrigada pela oportunidade, eu adorei o convite. Obrigada, Elza, obrigada, Gonçalo, Ricardo, Stefano, que está aí, nós backups está aí também. Valeu, gente. Então, Valeu. muito obrigado Obrigada, Ricardo. Obrigada. obrigada. Tchau.